embora pareça que não mas o Sporting na Liga atravessa o melhor momento da época porque se olharmos aos últimos sete jogos seis são vitórias em que em casa do Sporting essas vitórias têm sido vitórias expressivas daí as dificuldades que vamos encontrar e nós sabemos as diferenças que existem entre estes dois clubes e, e acredito que seja esse Sporting que vamos encontrar, um Sporting que numa segunda volta está a fazer uma época um, ao nível uh, exigido, exigido pela, pela sua massa adepta. E uh, eu acho que eles vão olhar para o Oroca e, e sabem aquilo que o coro também está a fazer, como é óbvio. Uh, agora, a nossa intenção é continuar a fazer história. Nós sabemos que um, nos confrontos com o Sporting em Albalado nunca pontuamos uh, e a nossa intenção é essa. É, é procurar fazer o melhor resultado possível e continuar a poder fazer história. Este jogo vai envolver características diferentes, como é óbvio. Agora, nós temos que ser aquilo que temos sido até hoje. Olhar para o jogo, olhar para o adversário, saber aquilo que temos pela frente. Montarmos a nossa estratégia em função daquilo que... Que o Sporting tem sido, em função daquilo que nós somos capazes de fazer, olhar para os nossos atletas e procurar, dentro das suas características, tirar o melhor de cada um deles e esperar que seja um dia que nos possa sorrir um dia em que estejamos tão bem com a estrelinha porque isto é um jogo e no jogo também, por vezes, temos que ter a estrelinha da sorte porque o Sporting as diferenças são enormes, como eu disse. Agora, quando se os astros se alinharem, se estivermos eh, convictos de que realmente podemos eh, fazer uma surpresa, porque eu nem só costumo dizer, eh, a pior coisa que nos pode acontecer é entrar em jogo eh, com medo de perder. Eh, não, não podemos ter medo de perder. Uh, e porque se não tivermos medo de perder, uh, provavelmente estamos mais próximos de, de conseguir somar pontos uh, e tem que ser -me essa, essa mentalidade eu acho que é, que é o Arouca responsável uh, porque nós estamos na, na posição que estamos, temos o número de pontos que temos uh, fruto de muita responsabilidade e dos pés bem assentos no chão uh, porque sabemos o que é esta liga sabemos as dificuldades que, que temos dentro da liga um, e não nos podemos pôr em bicos de pés, porque eu, quando falo em responsável, em responsabilidade, um, não é uma obrigação ser, de ser responsável, não somos profissionais, estamos pagos. Para isso mesmo, a verdade é que temos sido, temos sido responsáveis, temos sido competentes e parece-me que é fruto desse, desse caminho, desta responsabilidade, aquilo que, que temos vindo a alcançar até hoje, é fruto desse quinto lugar, é fruto disso mesmo. É óbvio que há aqui muita coisa envolvida que, que trabalha em prol destes pontos, porque não é o Armando Evangelista, é os jogadores, é a direção, é o funcionário, Hum, e só assim com essa responsabilidade de toda a gente é que é, que é possível.